Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais um quadro do ADEC TV. E nós estamos aqui naquela série sobre os 12 profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Abacuque, com o professor Joás. Professor? É estamos juntos de novo. E com o nosso convidado especial hoje, com o presbítero Edvaldo. Prazer poder participar com vocês. A gente acompanha e vê o quanto é importante né, a gente poder... Falar um pouco, ainda que resumido, sobre esses profetas, né? Dessa galeria dos profetas menores, porque eles escreveram menos, né? Isso é muito interessante para que os nossos é, ouvintes e telespectadores possam é, acompanhar conosco e entender a importância desses profetas. Eles são bem atuais, né, Presbita? Sim. Eu digo sempre, Carol, que o ser humano, ele é o mesmo, desde a queda de Adão, os problemas humanos, eles perpassam todas as gerações, todas as dispensações. A forma de se enfrentar os problemas que eles enfrentaram é diferente, mas os problemas são os mesmos. Vamos entrar nesse profeta, Abacuque, né? É... Acho que a passagem mais famosa é que o justo viverá pela fé. Nós vamos chegar nesse ponto, mas quando a gente fala de Abacuque, é, eu vou colocar alguns pontos aqui, professor Presbítero, vocês comentem, né? É, eu acho que não chegou a ser um consenso do significado do nome dele, mas eles acham que significa abraço, porque eu acho que não era um nome tão comum. É, então, quem era Bacuque, né? É, quem era Bacuque? Tenhamos alguma informação sobre ele, em que época ele profetizou? É importante, né? E datas na Bíblia nem, são, nem sempre são exatas, mas por ele ser contemporâneo e fazer parte de uma história que extra-bíblia também é narrada, do império babilônico, do império dos caldeus, uhum. que derrotou o império sírio, né? Destronou um outro império. Então os próprios livros de história vão nos dar algumas datas, né? Alguns é, vão colocar 600 né? antes de Cristo. É uma data... Assim, bem precisa, porque na época que ele profetizou, Sofonias também profetizou, Jeremias. Jeremias. Então a gente percebe que a data dele praticamente é correta. A gente pode dizer que sim, que foi no ano 600 Cristo 20 anos antes da, da destruição né, de Jerusalém, que ele profetiza aí com muita precisão. Né? Muita precisão. É, então se ele está falando que vai acontecer, então 600 é uma data bem precisa mesmo como tá falando aí né? e parece que nós não temos nenhuma outra informação sobre ele a não ser que o nome dele é Abacuque, né e que aparece só no livro tem duas livro. informações importantes né uma informação é que ele com certeza ele é, atendia no templo né ele tem esse ofício de profeta e a gente percebe também que ele tem o ofício de levita ele também era cantor e essa essa forma poética dele narrar os seus acontecimentos, as suas profecias, também nos dá essa, conota essa conotação de que ele realmente conhecia de poesia. Ele era um levita, ele louvava, né? Louvava. É. É. É, e época de qual rei, então, professor? Ixi. É... Peguei! Peguei! Reinava onde é ajudar é é ajudar é Judá, é Judá, porque é, o rei do norte já tinha ido para o Canaã É É Jeoaquim, né pode ser é. esse nome uhum. assim mais preciso da época dele ele ele trabalha nesse, em quais quais dois dois reinados né dois reinados porque ele profetiza não só para ajudar né isso é, então é, tem quem está reinando em, nos dois reinos aí se é Jeoaquim em Judá no Reino do Norte... Ali, então, na época que ele profetiza, né? Então quer dizer que praticamente Judá está no seu episódio final, né? a um passo do abismo. É, Porque a Babilônia Falta vindo. pouco, né? Falta, falta pouco. Para a destruição do, de Israel, para o povo sendo levado cativo, né? Hum. É, como escravos. E lembra e... Falta um pouquinho de tempo. E lembrando que esse cerco babilônico, né, de Judá, tá aí, porque ele se deu em três etapas, então provavelmente Abacuque viveu ele, né, ele se deu em três etapas. E quando a gente fala de Abacuque, o que que eu tenho a sensação? É, tudo bem que depois, quando ele profetiza, já é uma resposta das suas orações. O que, que eu vejo? Ele mais como um intercessor. Ele clama, ele está tão angustiado, vendo aquilo, eu acho que depois nós vamos entrar em detalhes, que ele parece mais um intercessor do reino de Judá, de Israel, em prol né, do seu povo, vendo aquilo tudo que vai acontecer, aquela violência que está se formando. Ele sempre começa né, com, com questionamento, mas como intercessão. Depois, quando ele profetiza, aí vem a resposta. Eu tô ele errada? Faz, ele faz questionamentos sérios né, a Deus, né? como pode... Né, o Deus de Israel permitir um povo cruel desse né, e Ele questiona Deus E Deus responde, aí parece que a resposta é mais chocante, é ainda, mais chocante. Né, O silêncio era chocante, a hora é que vem a resposta e ele... É interessante que é. Abacuti se divide em dois diálogos e uma resposta de Deus No primeiro diálogo ele faz exatamente isso que nós estamos falando Ele começa a questionar Senhor, mas espera aí, esse povo não é o povo do Senhor? Nós estamos aqui perecendo, nós estamos aqui sofrendo e vai começar a questionar Mas como é que é Deus usar um povo ímpio? Deus que, e, é justo, ímpio Deus que é justo O ímpio prospera E prospera de uma forma tão tremenda né? Quando ele acha que vai ter o alívio Dos ninivitas né? Da Síria, né? dos assírios Aí como é, que, como é que vai acontecer isso? Como é que Deus pode permitir isso? Agora vem uma outra nação, um outro povo Para também subjugar a gente de novo O que está acontecendo? Aí ele começa a fazer esse questionamento Aí no segundo momento Deus responde Aí, no terceiro momento, tem o último Tomara. diálogo. Ele fala assim, vou até ler aqui, Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É uma oração, é uma reclamação, é uma queixa, né? E acho que até encaixa nos nossos dias, né? A gente, talvez, seja as mesmas queixas, reclamações que a gente tem hoje. Mas quando ele faz toda essa reclamação a respeito do que estava acontecendo em Judá, e não sei que Talvez o silêncio de Deus fosse muito angustiante para ele, mas quando veio a resposta, parece que foi pior ainda, né? Que fala assim, olha, esse império que se levantou aí, os caldeus, com essa violência total, né? Que destruiu a Síria, que destruiu o Egito, que também era, né? Os três grandes impérios da época, a Síria, a Babilônia e Egito, com o Neco... Não é eles que estão vindo contra você, porque eles querem, não. Quem está enviando sou eu. Eu chamo de meu servo, né? Meu Abacu, servo. meu servo. Aí ele é deu ouvir nome. isso do Senhor. Vai lá, presbítero, comenta, ele ouve isso? É, assim. Será que se, a se, resposta foi pior que o silêncio? Se a gente pudesse dar uma tradução para o nome de Abacu, que alguns vão dizer, né? Aquele que abraça ou abraço, né? O que Deus estava fazendo é como um pai amoroso que é, depois de castigar um filho, o que, é que o pai faz? Ele vai lá e abraça, né? Então, Deus primeiro ele tem o seu processo, né? Deixa eu fazer você entender uma coisa. Os ímpios podem até prosperar, os impérios podem até achar que vão dominar tudo, mas nada foge ao meu controle. Eu vejo Deus conversando com Abacuque, assim, entre linhas, dizendo, né? Eles vão até onde eu deixo ir. Eles fazem o que eu deixo fazer. Parece que eles são grandes, parece que eles são industritíveis, mas não são, porque eu sou o senhor. Então o senhor ele tem o controle, ele não perde o controle, mas Abacuque, como ser humano, e eu acho também isso aplica a nós, a gente vê tanta injustiça, a gente vê, assim, por exemplo, vamos pegar um gancho aqui, vamos falar do, da Rússia em, em relação à Ucrânia, por que, que os demais países né, não entra lá e acaba com essa barbárie? Né? Porque tem todo um jogo, e todo um processo também Eu acredito em todo um processo de Deus também Tem um porquê De determinadas coisas acontecerem né? Então assim A gente às vezes não compreende Aí que vem a cérebra fase é, de Abacu, que O justo viverá é. da fé né? Aí que ele vai compreender Quando ele diz assim, o justo viverá da fé Aí vai compreender que a fé Ela promove em nós esperança e Ele vai perceber essa esperança De que Aqueles impérios, como os outros passaram, o império também, Babilônico também passaria. Passaria. O nome do profeta diz muito sobre a sua mensagem. né E assim, é, até os pais da igreja e teólogos do passado né, falaram desse profeta como um abraço, né? como se fosse um abraço de consolo de Deus, como Lutero interpretou, Lutero. Né? Deus consolando. Cons... Né? Jerônimo interpretou é... né? Jerônimo diferente. Jerônimo, é... é um, um abraço pouquinho... de luta. Né? De luta com Deus. Ele Mas, você vê Jacó quando lutou com Deus, né? ele se agarrou, né? até que Deus tocou a sua coxa, né? aí ele ficou, passou a mancar para o resto da vida. Né? Mas é, foi uma, uma luta, e a luta se deu dessa forma, né? Hum. Ele se agarrou e não soltou mais. Então, é, como o que parece que está nessa luta com Deus, né? É, pelo menos no começo aí, com esses questionamentos, né, também é uma, uma alusão boa. Boa né? também. É uma interpretação que traz um pouco de luz a. Agora. A mensagem do livro, né? Presta atenção com todo o. o, o, o é, se você for ver o cenário da época, Judá viu seu irmão, o Reino do Norte, Israel e para o Cativeiro. Devido ao pecado, devido à idolatria, devido a várias coisas. E Judá, mesmo tendo exemplo, mesmo vendo o que aconteceu com o Reino do Norte não aprendeu. Pensou que aquilo nunca chegaria a ele. Não aprendeu. Né? E Deus, e Deus fala até por, por, por Abacuque mesmo que a, a, a, o cálice da sua ira está se enchendo e que Judá vai experimentá-lo. Né? É, não vai escapar. E serve para a gente com um dos outros. Às né? vezes a gente olha em volta assim, é bem feito, é, tá vendo o que, que dá? Nunca vai chegar aqui. né é, e Deus está mostrando que não é bem assim, né? Quem está de pé Cuide para que não, que não caia, não caia é. né? aquele que pensa, né? Que tá de... Quem pensa que está é. de pé? E é interessante que até os dias de Jesus parece que a mentalidade do povo judeu não mudou, mesmo estando debaixo do jugo romano. Quando Jesus vai questionar eles para que eles sejam libertos, eles vão dizer assim: Que falar de libertação para nós? Nós somos filhos de Abraão, né? Eles vão dizer para Jesus: Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus vai dizer para eles, olha, até dessas pedras podem se suscitar filhos de Abraão Querendo dizer para eles assim, olha, essa arrogância suas é que faz você estar no estado que você está Eles já estavam sendo escravos do povo romano Estavam debaixo do jugo do império romano Assim como esteve no jugo debaixo de diversos impérios por causa da dura serviço Por causa da idolatria, do distanciamento de Deus, de não cumprir as leis de Deus Alguns é, teólogos é, que trabalham dentro da missiologia Vai dizer que Israel ele errou, ele não conseguiu fazer a obra missionária Que era para ele ser feito Ele era para influenciar os povos em sua volta E eles foram influenciados pelos povos Sim. E os povos que eram para eles exterminar Virou alvo do juízo de Deus para com eles mesmos né? Quando a gente pega o um período de juízo, a gente vai ver aquele ciclo vicioso Pecava, Deus levantava outra nação para fazer com que ele se arrependesse, esse ciclo parece que continuou, até mesmo na monarquia. Né? Judá era, é. era altos e baixos, né? Um rei bom, o um povo, não, um rei ruim, tinha o reino do nosso não, mas isso serve para a gente, né? Se você ver assim, até o Brasil hoje, se olhar alguns dos nossos irmãos vizinhos, territoriais em volta, que situação que está? E parece que a gente não aprende, até individualmente, é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros, mas parece que não serve, né? A gente uma, vai testando uma, até ganhar que pira. Deus, Uma coisa que Deus sempre é, demonstra que faz parte da sua expectativa para com aqueles que andam com Ele, né? é, algo que Ele deixa claro, que Ele espera isso de quem anda com Ele, né? é a, a constância. Né? É, se você quer andar com Deus, você tem que ser firme, você tem que ser constante. Né, e assim, Israel é, foi o povo eleito gente... o povo escolhido né, é, herdou o sobrenome de Deus e ainda assim não tinha constância, estava sempre nesses, nesses altos, de baixo, esses altos e baixos aí né, sempre se afastando e se aproximando se afastando e se aproximando de Deus né, e aí é, a, a, o cálice da ira foi se enchendo até esse ponto aí né, de Deus é, Es escolher o, o pior inimigo de Israel para tratar com Israel. É, Ele fala assim no versículo 6, né? é, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então, o próprio Deus fala para Bacu, eu que estou trazendo. Ele não está vindo só porque ele quer, não. Eu estou trazendo sobre vocês. Quer dizer, chegou a de vocês entrar debaixo do... Do, do meu rolo compressor do juízo, né, da disciplina, vocês serão disciplinados. E foi terrível, né, é, a, os cercos da Babilônia sobre Judá, né, sobre Jerusalém também. Mas quando se fala, assim, de Abacu, que os questionamentos dele, a gente traz presbítero atualmente, as pessoas veem Deus só como aquele Deus que é amor, né. Então, quando está acontecendo muita violência, as pessoas não, Deus não existe porque tem violência ali, tem fome ali. Não, Deus nunca trataria desse jeito. Por que que não interferiu lá na guerra ainda? É por que esses questionamentos o que a gente vê são os mesmos hoje. Por que que as pessoas conseguem enxergar só um Deus de amor? A ideia de que a oração de Abacuc diz: "Aviva, ah, Senhor, a tua obra" e no meio dos anos a notifica tem um peso muito grande. Por exemplo, quando eu oro para Deus intervir, para Deus avivar eu estou pedindo a Deus que ele inter, intervenha dentro da história. E quando Deus intervém na história, porque Deus não perde o controle da história humana, ele vai movimentar muitas coisas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na questão do livre-arbítrio. né E tem pessoas que só vão sentir o agir de Deus quando a coisa apertar para eles. Por exemplo, quando Jeremias falava, olha, vai ser 70 anos de cativeiro, vai cair, Judá vai cair os babilônicos vão vir aí, vai tomar o nosso reino. Aí os outros profetas dizem assim, não, está tudo uma meio maravilha, não precisa disso. Não Nós vai acontecer... somos filhos de Abraão. Nós somos <risos> filhos de Abraão. Não vai acontecer nada. <risos> é. Mas quando a coisa pega fogo, quando a coisa acontece, aí a palavra do profeta fica verdadeira. Então quando eu peço ao Senhor para agir na minha comunidade de fé, eu não tenho noção e não posso perceber o que Deus vai fazer Naquela comunidade de fé, naquela cidade, naquele estado, no país Para que as coisas aconteçam Então assim, então nós estamos aí no limiar de, de eleições A gente não sabe o que, que vai acontecer Mas o povo, é, é, nós estamos ainda numa democracia Pode ser que o povo que está clamando para Deus mudar E Deus mudar as coisas para testar a nossa fé por quê? Porque hoje, a ideia de idolatria contemporânea hoje ela é diferente. Será que nós, às vezes, não estamos também apoiando a nossa fé em pessoas, em é, grupos, é, em ideologias, e esquecendo da fé verdadeira, genuína, que vem de ouvir a palavra de Deus, ou de meditar na palavra de Deus? Então essas coisas é, mexeu com a Abacuque, né? que mexeu na estrutura de Israel toda, estrutura eh, monárquica, estrutura religiosa, porque o tempo foi destruído. Sim. né o tempo foi destruído. Então, como é que você fala assim? Meu Deus, Deus. Uma, cidade <risos> foi uma cidade arrasada. Foi uma cidade arrasada. Houve até canibalismo, né? No é. do cerco, cidade, houve. Cidade Podia arrasada. que usar outro, tinha que usar logo os caldeus. Né? Os caldeus. Nós viemos para destruir, <risos> para expulsar eles daqui, os amorreus, os gemuseus, aí... os eteus, os eveus é eles que vai e mas na verdade as pessoas não enxergam que dentro do amor tem que ter a disciplina né hoje eu vejo isso né se você não disciplina quem você ama você talvez não ama ele verdadeiramente é. na, na ceia do senhor né eu sempre gosto de dizer isso que é uma passagem que chama muita atenção Deus ele corrige os que ama né corrige. então se a correção de Deus é amor se Deus não faz isso naquela época de Israel, não seria o que é hoje. Então Deus precisava de ter feito aquilo naquela época. Nós vamos né? continuar daí, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.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 Voltamos, vamos continuar. Nós estamos hoje falando, quem chegou agora, sobre o livro do profeta Abacuque. Professor Joás, é, ali né, na segunda queixa de Abacuque, mais ou menos, a partir do versículo 12, do capítulo 1, ele fala, Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo.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 para nos punir porque nós fomos ímpios, tá? Entendi. Mas e os babilônios? Eles não são mais ímpios do que nós? Eles não né? são como, mais é que Deus, como é que Deus pode usar eles para nos para nos é, castigar, para nos ensinar alguma coisa? É, é esse, esse é o pano de fundo aí do questionamento dele. Né? E que será deles? Aí Deus deixa claro. Não, olha só, eles estão cumprindo esse fim didático, mas a minha ira é contra todos os ímpios. Toda impiedade, né? Nenhuma iniquidade, nenhuma impiedade vai ficar impune. Deus não tem o ímpio por inocente, nunca. Né? Pode passar aqui nas nossas leis humanas, pode então, passar na terra, mas diante dos olhos de Deus, talvez ele não possa ser punido isso. aqui, mas ele ainda será. Talvez é Deus, né, Deus falando, que você não está entendendo, né? A minha ira é contra a impiedade, não tem... Eu não sou nacionalista, eu não sou, né... Eu não posso tocar em Judá porque é o meu povo, tem o meu sobrenome. Né? Não, não é isso. Né? A minha ira não é contra vocês, a minha ira é contra a impiedade, é contra a injustiça, o, a iniquidade que vocês têm praticado. Né? E aí, se a ira é contra a iniquidade, Babilônia vai ter sua vez também. E teve, né? E a verdade é que teve, é. Né? teve o julgamento também. Mas presbítero, o senhor, ele, né, a Bíblia já nos fala, ele tem que começar o juiz, a disciplina pela casa dele. É, Se a casa dele é chamada casa de oração, se o povo dele é chamado um povo santo, um povo separado, se é um povo adquirido, um povo zeloso, de boas obras, quando esse povo ele perde a característica do seu senhor, o seu senhor vai cobrar. Né? Se ele é o senhor da casa, ele vai entrar nessa casa e vai fazer o que precisar de fazer para voltar à ordem. Né? nosso Deus é um Deus de ordem é um Deus que ele às vezes afrouxa a corda mas ele não perde a ponta da corda né? ele vai dando corda o ser humano o ser humano ele vai né, achando que nada vai acontecer né que eu sou o queridinho de Deus né e tem umas pessoas que acham que é queridinho de Deus e não tem Deus ele não tem ele não faz acepção de pessoas né se o injusto ele pratica injustiça, ele vai ser culpado da sua injustiça Agora, se o justo, que foi justificado pelo Senhor Ele entrar no mundo de injustiça, ele também vai ser tratado como injusto né? Não tem como né? tomar água amarga e tomar água doce Ou você é um, um manancial de água doce ou de água amarga Não tem como servir a dois senhores né? e É isso que o povo queria, né? servir a dois senhores e não funcionava e até hoje é a mesma coisa, não uhum. funciona E o juiz ainda até hoje começa pela começa, casa Começa, começa pela casa Só para falar um pouquinho da divisão do livro Então a gente uhum. aprendeu que a maior parte do livro É um diálogo entre o profeta e Jeová O primeiro diálogo é aquilo que a gente falou Capítulo 1, do versículo 2 ao 11 No capítulo 3, 1, 1 A pergunta de Abacuque, né? Uhum. Até quando, Senhor? Do 3, 1 ao 2, a resposta de Jeová Até que Judá tenha sido castigado, né? Que palavra pesada o segundo diálogo acontece do 1, do 12, do 2 ao 20 O 3, 2, 1, a pergunta de Abacuque né? Por que essas coisas têm de acontecer? Por que essas coisas têm de acontecer? É uma pergunta, né? Aí a resposta de Jeová O justo pela sua fé viverá Aí depois vem a ameaça contra o opressor Sim. Aí a submissão confiante de Abacu, que é seu cântico de triunfo, a coisa mais maravilhosa que a gente vê na Bíblia, né? o cântico de Abacu. Deus se manifesta para o juízo, aí depois a gente percebe a vitória no Senhor, permite ver o futuro com confiança e alegria. Carol, toda mensagem profética, seja mensagem profética do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, é, e aí falando um pouco sobre escatologia E as profecias são escatológicas né? Porque eles, no caso aqui de Abacu, cumpriu-se né, toda a sua palavra E hoje a gente tem esse entendimento Mas imagina um profeta falar algo que ainda vai acontecer E todo mundo ser contrário a ele A profecia dele nunca, mesmo sendo de juízo Não era uma ideia de juízo impenitente De que se o povo se convertesse, se o povo se redimisse então toda mensagem profética, toda mensagem escatológica, ela tem um cunho de esperança. A gente sabe que a profecia ela tem três eixos, né? consolar, exortar e edificar. Uhum. Mas quando a gente fala de correção, a gente fala de, de algo que é bom, apesar de, de ter um dano, apesar de ter um preço a se pagar, isso tem, tem um... A ideia é de esperança, a ideia é de ficar melhor, nunca de ficar pior Sim. Então Deus queria mostrar para Abacu que, olha, parece que a casa vai estar em ruínas Parece que não vai sobrar nada, mas eu vou levantar o remanescente como levantou né? Então sempre permanece o remanescente E é esse remanescente que entende dentro da de profecia, por mais dura que ela seja, que há esperança né? Então a mensagem profética sempre é uma mensagem de esperança nós já está comentando sobre os, que Deus, sobre os remanescentes, né, professor? No último, sofonia assim, é, Deus sempre tem se é seus remanescentes. Sofonia, sofonia, a gente falou disso, né? Da, da soberania de Deus, né? E que é, na sua soberania, ele sempre vai contar com aqueles que não arredam o pé, né? Está sempre sempre, é, os remanescentes. É, sempre buscando intimidade com Deus, sempre buscando né, a vontade de Deus, ouvir a sua voz e obedecer sempre vai ter essas pessoas, né? É, Deus sempre tem os seus em todos os tempos, em todos os lugares, né? E assim é interessante essa questão da esperança da profecia, né? Porque na profecia de Abacuque, né? Essa esperança é muito, é muito viva desde o começo, né? É, ele, embora tenha um tom desesperado no começo, né? É, também tem um tom de esperança, porque ele está é, despejando aquilo tudo aquelas questões todas né? diante de alguém que pode resolver Mr. diante Mr. de alguém que ouve e tem capacidade para pegar isso que ouviu e resolver a situação a queixa dele né? é para a pessoa certa é. né ele não está reclamando é que a gente é. fala ele, ele não, não qualquer um é. ele não está falando ao vento ele está falando com quem com Deus, Deus né o diálogo, diálogo de... dele é com Deus é uma oração o livro de Barco inteiro é. é uma oração Sim. É, ele, ele, parece que ele se dobrou diante do Senhor e começou, né? Às vezes nós não fazemos assim, a gente começa, Senhor, é assim, é, eu não estou aguentando mais, por que que está assim? Tá assim, né? Fulano de tal, parece que nem faz nada, não gosta nem de ouvir o nome do Senhor, está muito melhor do que eu, e, e agora ele está aí me mandando, agora parece que ele está tá dominando sobre nós, como é que faz, Eu Não está não certo um trem desse. Então, às vezes a gente fica assim, né? Aí que vem a célebre frase, né? o justo viverá da fé. Né? E o professor Joás pode concordar comigo que é a única vez no Antigo Testamento que nós vamos ver a palavra, não é não é a ação, né? Abraão é o pai da fé, mas é a única vez que nós vamos ver a palavra fé na Bíblia, no Antigo Testamento. A gente vê ela quatro vezes, mas no Antigo a gente só vê uma e só no livro de Abacuque, a palavra fé, né? O que é, que é fé? E né? algumas vezes que ela aparece no Novo Testamento é referência a essa passagem. Né? Ah, essa passagem. É interessante. Muito interessante. Né? Uma revelação tão profunda que tão ele, profunda. ele recebeu num momento em que? Que ele estava conversando, ele estava razoando, como gosta de dizer o professor Joás, né? ele estava pensando, Senhor, às vezes as... tem certas coisas que fogem à limitação humana nossa, não nos dá a capacidade de, de entender né? essa, essa extremidade, essa grandeza de Deus, as formas de Deus agir. Aí a gente tem que gritar, igual o Bacon gritou, né? A viva, Senhor a sua obra, a né? A sua obra, porque é dele, né? É dele. E aqui quando começa, eu acho essa passagem aqui no começo do capítulo 2 muito interessante, porque ele faz essa oração, essas queixas com o Senhor, esses questionamentos. E depois, no começo do 2, ele fala, fala assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a mur muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Ele fala assim, agora eu vou esperar, né? Eu me queixei, eu orei, eu pedi e agora eu vou ficar aqui de sentinela. Sentinela sempre aquele que estava na torre de vigia, né? Pra... Será que ele trabalhava em Jerusalém? É, mas eu acho que foi mais, é. que foi mais... É. no figurativo mesmo. Eu, assim, agora eu vou ficar é aqui no vigia e vou esperar, é. né? Vou esperar. Aí... Eu estou provocando porque tem essa... Mas eu, já, eu já caí na provocação dele. Eu. Aí ele fala assim, aí de repente vem a resposta do Senhor, porque às vezes a gente... Vamos, né, vamos aplicar. Às vezes nós oramos, às vezes a gente apresenta a queixa e a gente não aguarda a resposta. Não fica... Não fica... Você Na vê a... da vigília. Você vê a confiança de Abacuque, né? Essa esperança que o presbítero falou, né? Ele, ele tá falando com alguém que pode resolver e ele sabe tanto disso, ele tem tanta certeza disso que ele espera. Vou eu, vigiando, sei que vou ele, eu sei que ele vai fazer alguma coisa com esse monte de, de queixa que eu trouxe para ele. Vou esperar. Né? Ele, ele vai responder de um jeito ou de outro. Vou ficar aqui esperando. E a resposta do Senhor <risos> é magnífica. O Senhor fala assim com ele. Então, o Senhor me respondeu. Ele ainda falando, né? Aí o Senhor escreva claramente a visão em tábuas para que se lê facilmente. Isso aqui é propaganda da gente. Até quem passa correndo, Eu é um outdoor Eles dizem que ele que criou, eles dizem que, ela, o que foi a primeiro primeira tem noção de outdoor, né? Outdoor. Escreva em letras garrafais, em letras grandes, né? Ele que deu a ideia de outdoor, né? escrever bem grande mesmo para todo mundo saber, né? Então, você passar correndo, você é capaz de ler. Você então. lê ainda, então... Você lê, é, quer dizer, o senhor está falando, olha, não importa o meio, se os meios, os recursos estão aí, utilize para levar a minha palavra. Até hoje, né? Vamos aplicar. Posso aplicar, não posso, por claro, pode. Não importa os meios, desde que a minha palavra esteja sendo... Pregada. Pregada e mista. Né? Eu tiro isso, aí ele fala... É, Pois a visão aguarda um tempo designado E ela ela fala do fim e não falhará Ainda que demore, espere Porque ela certamente virá e não se atrasará Então é tudo no tempo do Senhor Deus é soberano a esse ponto né? Nós estamos no tempo cromos E Deus está no tempo cairós né? Então existe o tempo do homem E às vezes nós queremos forçar a Deus Fazer coisas que não é o momento dele fazer eu penso que tudo que acontece, vamos falar aqui do nosso país, tudo o que aconteceu e tudo que acontece no nosso país é permissão de Deus. É claro que quanto agentes de Deus, né, a agência de Deus na terra, a igreja, não pode ficar inerte, e quando agentes sociais que somos pessoas que fazem parte da sociedade, nós não vamos querer ver a nossa sociedade se corromper. Nós demoramos muito tempo para chegar a nossa sociedade no nível que hoje ela está. Isso falando das questões em que foi tão saturado em anos anteriores. Então, nós precisamos defender a família tradicional, os bons costumes, a ordem, a lei, a moral, a ética. São os princípios. São princípios básicos do cristianismo. Isso é ética cristã. Então, tudo isso nós temos que defender. Mas nós estamos num país democrático por direito. Nós não sabemos o que nos aguarda. Mas nós sabemos que, nós a, ainda que não seja da forma que é hoje, nós vamos continuar combatendo isso. Não Depen podemos nos calar. Independente de quem estiver lá, ou de qualquer leis que foram criadas. E quantas leis não foram criadas, que nós somos contrárias a ela Contrárias no sentido de quê? Que nós a repudiamos porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Nós é, respeitamos e seguimos a Constituição, é claro, é a carta magna do país. Mas quando isso é violado, os direitos... Que são perceptíveis da sociedade ordeira do nosso país Nós vamos também, às vezes, como a Abacuque Nós vamos querer, Senhor Não pode, a gente não está compreendendo Então nos explica Nos faz ver o fim disso Nos dá uma visão, nos mostra Nos dá um alívio Não é? Alívio. Nos dá um escape E nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir ao Senhor Mas agora, um princípio que a Abacuque nos ensina É nunca arredar o pé É nunca abrir mão, né? dos princípios que o Senhor designou pelo seu próprio decreto. Então a gente precisa ter essa noção. E, e a, resposta, não, a resposta que Deus dá para ele, ele fala assim, escreva, escreva aí, Abacuque, né, na, na placa de pedra que foi... O, aí é a passagem mais famosa do livro, né? O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Isso aí é... Vocês estão falando muito de política, né? Mas. É, Eu estou só ouvindo. O, o caso, o caso de, de Abacuque aí, é, a igreja precisa imitar essa postura de Abacuque. Né? A confiança dele está onde? Em Deus. Né? Né? Até os questionamentos dele vão para onde? Para Deus. Né? E a esperança dele está aonde? Em Deus. Eu então, esperar a, a vida dele. A vida dele é para Deus E ver por fé é isso, né? Então ele está aqui, né? eu estou aqui em Judá Vivo aqui em Jerusalém né? é, Estou aqui, mas eu meu negócio é com Deus É com o Pai Celeste né? é, O meu interesse maior está nele A minha confiança, a minha esperança está nele Não tem nada aqui né? é, Não está nesse rei aqui Não está nessa sociedade aqui não está nessa comunidade aqui. Né? Então, uma coisa que nós devemos imitar em Abacuque é essa postura. Né? É porque é, a gente vai é, evitar muitos problemas né? se comportando assim. Né? Porque a nossa esperança vai ser depositada no lugar certo. E, assim, nós temos, agindo assim, nós temos a garantia de viver a alegria do reino, que não tem nem explicação. Né? É, a paz do reino, que não dá nem para entender. É sério de estudante E ele, ele chega a cantar isso. Lógico né? é que Ainda, né? Ele eu, vai usar o ainda. Eu né? me alegrarei. Ainda. Ele vai usar essa uhum. expressão ainda, que é uma expressão independente mesmo que. Que, que, mesmo que. Né? Ele vai usar essa expressão. E ele vai usar, naquele sentido mais simples, sofonias. É um, um profeta do, do, do castelo, do palácio, palaciano. A gente percebe em Abacu que é alguém que, apesar de ter uma linguagem é, rural, né? apesar de, de viver no templo, apesar de conhecer de música, de ser um levita, de ser alguém instruído, mas é alguém que dirige a sua palavra ao povo, ao povão de forma geral, né? A, a, tanto o, ori, o a pessoa inculta vai entender como o culto vai também vai entender né o que que ele está dizendo ó pode faltar o que for mas todavia eu me alegrarei do Senhor né dependente do que acontecer pode vir Babilônia pode arrasar tudo pode acabar, como acabou né faltou muita coisa faltou mas ele sabia que ele esperaria no Senhor. Né? E o a nossa cativeiro força curou é... a idolatria, nossa né? Idólatra é... nunca mais ele escurou é, depois do cativeiro. É. Nossa força não é política, nossa força não é ideológica, não. nossa força não é teológica. Não. Né? Aí pegou pesado, é. né? A nossa força... Aí alguns agora vão falar, uma <risos> que isso? Nossa força vem é. de Deus. né? É. Nossa força vem de Deus. E nós temos que encerrar, professor... A alegria professor... do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Professor, depois o senhor. Traz o livro, é. Joás, né? o seu livro sobre a alegria, né? Eu não li ainda, porque eu não ganhei, tá, gente? Eu não ganhei ainda, ainda. eu não vi o livro, mas diz que está maravilhoso, que eu sei que tem gente que leu e fala dessa alegria. É isso aí. É, vamos, nós temos que encerrar, porque a Dani fica ali, né? Tomando nosso tempo. Presidita Edvaldo. É sempre um prazer né? poder estar aqui falando com vocês. E é gostoso né, a gente falar da palavra de Deus e são livros que às vezes passam despercebidos, né? é, mas são livros ricamente profundos. Leia os profetas menores. É muito bom. Leia Bacu que é muito interessante. Né? Você vai, vai somar muito para a sua carreira cristã. Né? E continue conosco. Deus te abençoe. Deus abençoe, até a próxima edição. E falar em próxima edição, <risos> desculpa, volto voltando. Nós faltamos, faltam três profetas agora e esses três últimos profetas são profetas pós-cativeiro, né? Pós, depois dos 70 anos que o reino de Judá ficou na Babilônia e voltou. Então não percam porque também é muito interessante.